Fala pessoal, estamos terminando a nossa agenda aqui em Brasília, onde eu estive junto com os trabalhadores da Avibras, onde nós cobramos do governo federal que intervenha para resolver a situação da Avibras. Nós tivemos reunião com o deputado federal do PT, o Zaratini, tivemos reunião no Ministério da Defesa e terminamos, no final da tarde de hoje, em reunião com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. E o sindicato trouxe a pauta dos trabalhadores, cobrando que o governo intervenha principalmente para resolver a situação dos salários em atraso. Não dá mais, daqui a pouco vai para o oitavo mês. Também colocamos a nossa posição em relação à venda da Avebras para o capital estrangeiro, que na nossa opinião isso vai ferir a soberania nacional e por isso nós somos totalmente contra e nós achamos que numa situação dessa o governo tem que estatizar a Avebras e colocá-la a serviço dos trabalhadores. O sindicato esteve com pulso firme, cobrando do governo, porque de nada adianta se reunir, e não tomar nenhuma atitude para a solução. O que o governo tem que fazer é contrato emergentes junto à Vibrais para garantir os empregos, para garantir os direitos e também o pagamento dos salários. O sindicato vai realizar amanhã, às 10 horas da manhã, na sede do sindicato em São José dos Campos, uma assembleia com os trabalhadores, onde nós vamos passar um resumo de tudo o que foi discutido, as propostas que se tem, porque nós também tivemos reunião com a Vibrais na semana passada e tudo será decidido conjuntamente, junto com os trabalhadores. E no que depender do sindicato, nós estaremos nessa luta, nessa batalha até o final, por pagamento de salário, na defesa dos empregos, dos direitos, contra a venda da Vibrais para o capital estrangeiro e exigindo do governo a estatização da empresa sob o controle dos trabalhadores.